TOP 5 COBRAS MAIS VENENOSAS DO MUNDO São encontradas em quase todo o mundo, mas, sem dúvida, as mais venenosas são a víbora verrilhada e a víbora de Russell, encontradas principalmente no Oriente Médio e na Ásia Central. Essa espécie é encontrada na Austrália e na Nova Guiné. Parece bastante com as víboras, já que tem a cabeça em formato triangular e o corpo pequeno e achatado. Normalmente, injeta em torno de 40 a 100 mg de veneno nas vítimas. A cascavel é facilmente identificável pelo chocalho na ponta de sua cauda. Elas fazem parte da família da jararaca. Encontrada do México à Argentina. E a única serpente das Américas dessa lista. Sua origem também é australiana. A cobra marrom é conhecida por ter o segundo veneno mais poderoso de todas as cobras terrestres. Logo após a Inlan Taipan. E a número 1 um é a Taipan. É uma cobra da família Elapidae. Encontrada no litoral e no Outbac australiano cobra taipão comum é subdividida em duas subespécies, a traipã costeira da Austrália e a Traipã de Papua que é nativa da costa sul de Papua, na Nova Guiné. Quando eu frente frente, não o meu rosto.